Olá pessoal, meu nome é André kind eu pratico Meditação Transcendental há 28 anos, comecei em 1991 aqui no Rio, desde então eu me engajei bastante com a, com a prática regular, todo dia, e recentemente, mais ou menos 2013, eu fiz uma parceria com a Luísio para a gente trazer esse curso de meditação para vocês. Eu sou professor de Meditação Transcendental há 25 anos e é uma técnica que a gente vai apresentar que é muito importante, a gente quer que vocês conheçam a meditação transcendental. Bom, como eu estava comentando, eu comecei essa prática em 1991. Eu era um jovem de 18 anos, bastante agitado, me estressava com muita facilidade, mesmo da cidade, né? 18 anos a gente acha que a gente tem uma vida tranquila, mas eu era muito agitado, muito estressado e é, qualquer coisa eu queria é, é, discutir com a, com a pessoa e no trânsito e eu estava estudando comunicação é, social aqui no, no Rio e um amigo meu me convidou para ir pra uma palestra parecida com a que você vai ver e realmente mudou minha vida a partir daquele momento eu comecei a praticar meditação transcendental todo dia duas vezes por dia e a mudança é óbvia é, é, muito, é muito claro como a gente quando faz exercício físico né? se você começa a levantar peso você vai ver um ganho de massa muscular não tem como você não ganhar massa muscular, então a meditação tem esse mesmo efeito, me tornei uma pessoa mais presente, meu nível de capacidade de concentração aumentou muito, minha performance em geral se tornou muito maior, eu trabalhava e estudava, então tanto no trabalho quanto na faculdade eu tive um ganho muito grande de, de, de foco, de performance é, meu sono melhorou e aí eu segui a minha vida né engajado com a meditação diária passei a fazer vários retiros de meditação transcendental fiz cursos avançados inclusive foi nesse momento que eu conheci o aluísio né quando estava voltando do curso dele de, de instrutor final de 92 mais ou menos né o aluísio ministrou um curso de ciência da inteligência criativa que é um curso teórico incrível. Naquele momento eu me interessei a, a, a estudar fora e descobrir a Maharishi University of Management, na época se chamava Maharishi International University, nos Estados Unidos, e eu fui fazer é, gestão de negócios. Eles não tinha o mesmo curso de comunicação lá na época, eu decidi fazer gestão de negócios. Fiz vários cursos relacionados à parte teórica da meditação nessa universidade, então, eu estudei psicologia védica, estudei introdução à Ayurveda, estados elevados de consciência é, e cursos de meditação transcendental avançados. Quando eu me formei, eu fui trabalhar né, como gestor e trabalhei na área de vendas, na área de treinamento e voltei para o Brasil em 2011, fiz uma startup na área de tecnologia, de serviços. Essa startup não deu certo e, nesse momento, eu virou a chave para mim. Eu decidi fazer o que eu mais acredito e montei uma consultoria chamada MANTRI. Essa consultoria tem o um foco em levar experiências, né, de um modo geral, para pessoas relacionadas a bem-estar, expansão de consciência, ferramentas que estão ligadas à liderança consciente, aumento da performance, vários tipos de trabalhos envolvidos na consultoria da MANTRI. E um dos principais trabalhos que eu faço com a MANTRI hoje essa parceria com a Luísa de levar o curso de Meditação Transcendental para as pessoas e agora a gente está fazendo esse formato em apresentar esse curso via internet para vocês.